Eu sou Maria do blog Lá Maria e hoje vou-vos dar 15 ideias para vocês entrarem no espírito natalícios. A primeira coisa que nós temos de fazer é decorar a nossa casa com efeitos natalícios e também montar a nossa árvore natal. E uma coisa que eu gosto de fazer é fazer isso tudo a ouvir playlists de Natal. E eu costumo ouvi-las todas no Spotify e vocês conseguem encontrar imensas, incríveis, só procurando por Christmas playlists. Uma coisa que eu também adoro fazer é ver vlogmas. Eu gosto muito, muito, muito de ver vlogmas de alguns dos meus youtubers preferidos. Se vocês não gostarem tanto de vlogmas, se vocês têm sempre filmes incríveis de Natal para ver, é roupas natalícias. E usar maquilhagem um bocadinho mais, natalícia também. Eu estou a tentar, mas vocês sabem que eu não tenho muito jeito para fazer maquilhagem, por isso não está nada especial, mas tentei, pelo menos. A próxima coisa que eu quero fazer é dar graças ao que vocês têm e é uma coisa super importante de se fazer eu tento fazer isso quase todos os dias que é dizer três coisas incríveis que me aconteceram no dia porque mesmo que o dia me tenha corrido muito mal eu tento dizer essas três coisas e sinto muito melhor Incentoriamente, por isso eu acho que é uma coisa que vocês deviam todos tentar, porque resultam mesmo. Outra coisa é bastante óbvia, mas vocês deviam continuar a fazer plantações. Tentem não fazer só por ser Natal, mas tentem continuar a fazer las ao longo do ano. E é uma coisa que eu, que eu sempre conheço. E, e eu sinto que as pessoas de Natal sentem -se mais generosas e mais bondosas. E, acho isso absolutamente incrível e é ainda mais incrível se as pessoas continuassem a fazer isso ao longo do ano, mas pronto, um passinho cada vez. Uma coisa que eu adoro é vidas quentinhas porque eu estou sempre cheia de frio e adoro esquadro quente e cappuccinos com canela. Faz-me sempre entrar neste espírito da época natalícia, festiva, quentinha, incrível. E outra coisa que eu adoro fazer é fazer bolachas e bolos, então, adoro fazer bolachas e bolos. Não tanto comê-los, tendo comer o menos possível, mas adoro fazê-los para toda a gente, por isso. É uma coisa que vocês têm de experimentar, se nunca experimentaram. E a outra coisa que vocês podem tentar fazer é ver se na vossa cidade há alguma, algum evento, alguma coisa difícil que vocês podem fazer. Uh, normalmente aqui na zona há sempre patinagem, o que é super giro porque aqui, embora esteja frio, nunca há neve. Por isso é uma forma de ir a ter um bocadinho das tradições de zonas mais frias. E vocês também podem ver a árvore da Natal da cidade ser aluminada. E... Cidade iluminada por si já é, já é uma coisa super gira, por isso eu os comentar. Depois, sem dúvida, e para o meu canal eu tinha que dizer isso, que é tirar fotos natalícias. E vocês, por favor, venham ao meu canal ver algumas fotos natalícias que eu vou criar para vocês, por isso não se esqueçam. Uma coisa que resulta muito é mudar o wallpaper do vosso telemóvel, porque vocês estão sempre no telemóvel, não me digam que não, que eu sei que vocês estão. Mudar para uma coisa mais natalícia vai-vos mudar e vossos o vosso estado de espírito, por vocês estão sempre. Olha para o vosso telemóvel e se o vosso telemóvel tiver alguma coisa relacionada com o Natal vai ser aquele clique. Vamos lá? <risos> ok, vai ser aquele clique que vocês precisam para entrar no espírito de Ok, uma coisa que eu adoro é comprar prendas e molhar prendas. Adoro. É isso se gostar tanto, não sei. Mas adoro comprar prendas e adoro eu molhar prendas e fico horas em molhar prendas. Quando não posso, porque eu tenho que editar estes vídeos para vocês, mas adoro imenso. jogo por tudo. Agora é coisa especial em é engolhar prendas. Outra coisa é ter um calendário de advento. E muita gente tem aqueles calendários de advento super queridos e baratinhos. Isso é importante. Uh, de chocolates E é um chocolate por dia, por isso é super giro. Mas também há uns calendários de advento um bocadinho mais caros de maquilhagem ou de gin ou de chocolates, não um bocadinho mais caros, por isso há muita coisa que vocês podem ver na internet e podem comprar na internet. Eu ano passado comprei um da Amazon e gostei mesmo muito da experiência. Uma coisa super gira que vocês podem tentar fazer é fazer um calendário de venda para alguém e vocês podiam até trocar. Alguém fazia um para vocês e vocês faziam um para essa pessoa e a ideia era assim uma prenda pequenina por dia. Até o dia 24 e acho que era uma ideia super gira e é uma coisa que eu adorava fazer, mas eu não, nunca tive tempo para fazer uma coisa dessas, mas para o ano, eu consigo, acho E por fim, a última coisa que ajuda muito, muito, muito é doar. Ou dar a alguém que precisa mais que nós, que é muito, muito importante. Essa é uma coisa que eu faço muitas vezes por ano, que é doar roupa um, quentinha, roupa que há pessoas que precisam mais que eu. Por isso, estas são as 15 coisas que eu acho essenciais para entrar no espírito de natalício. Se vocês fizerem outras coisas para entrar no espírito de natalício, digam-me, porque eu gostava mesmo de saber, eu adoro a esta época. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vamos-nos amanhã!